Olá, vou falar do meu trabalho corporativamente, que é um trabalho que eu desenvolvo para as empresas como um treinamento para que os seus colaboradores, eles aumentem a produtividade deles no trabalho. A principal dificuldade da minha equipe com relação à motivação, seja eu encontrar o equilíbrio entre todos os componentes da equipe, já que eles vêm de universos muito diferentes e manter é, esse equilíbrio é a parte mais difícil. Entender o que é motivação e também a forma como a empresa motivá los né? como entender aquilo que ele pensa, o que ele acha de sua motivação e aquilo que a gente propõe como ferramenta de motivação. As pessoas estão bem felizes, elas consequentemente produzem mais. E esse capital emocional é uma coisa que as empresas costumam cuidar muito pouco. E eu trago isso junto com as técnicas de trabalho do corporativamente para poder engrandecer ainda mais o perfil das pessoas para que elas se sintam melhores para produzir um trabalho diferenciado e para conquistar resultados incríveis. E a gente pode te mandar uma apresentação por e-mail, eu posso pessoalmente falar com você para te explicar de fato qual é a minha ideia e como eu entrego isso para seus colaboradores. Ele tem uma dinâmica bacana, e isso motiva e faz a gente pensar em outras Alternativas. Maravilhoso, fantástico, motivacional, acho que todas as pessoas deveriam fazer é, e contratar para suas equipes também. Mudou muito o meu modo de ver, meu, o meu foco. Consegui um resultado mágico de transformação interna mesmo da gente. Né? O como a gente às vezes acha que o um sonho está distante e a gente é capaz de conquistar. Basta a gente correr atrás, a gente se motivar e estar tá dentro da gente a resposta. E hoje a gente conseguiu aqui nesse encontro pensar um pouco sobre isso e eu tenho certeza que a gente sai daqui melhor. Espero você, espero o seu contato e desejo muito sucesso desde já para você e sua empresa. Obrigado e um forte abraço.